Estamos trabalhando nesse módulo, no terceiro módulo, Crenças Limitantes e a Faxina Interior. Agora vamos conversar um pouco, então, para dar continuidade nessa faxina interior sobre mudanças. Eu preciso mudar, eu vou mudar, eu estou mudando. A mudança ela acontece a cada momento, inconscientemente, silenciosamente. <risos> Se você percebe... Ou não percebe a mudança que está acontecendo? Se você não mudar, você vai ser a repetição viciada de velhas memórias. E o torturador de você é o que sobrou de você ontem. O mundo está mudando. É só perceber ao nosso redor. Então eu preciso participar dessa mudança. Senão eu vou ficar velho. Vou ficar para trás. A tecnologia nos está mostrando isso. Hoje você tem no celular um computador nas suas mãos e que você pode fazer o que você quiser em termos de tecnologia. Eu preciso mudar, eu quero mudar. Na verdade é, eu estou mudando. Para o comando da minha mente é, eu estou mudando. Eu quero, eu aceito e eu estou mudando. É, aquele nosso, é o nosso mantra, né? Eu me aceito, eu quero, eu posso e a minha mente tem poder. A pergunta é, por que, que as pessoas continuam caminhando como se elas estivessem cegas? Espero que você não. As pessoas acordam de manhã e não sabem o que querem. Acordam de manhã e reclamam. Eu tenho que ir para a empresa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E com certeza absoluta o seu dia não vai ser agradável. Se você acordar de manhã e agradecer o seu dia, o seu dia vai ser agradável, mas a maioria das pessoas está perdida, não sabe qual é a direção da sua vida. A maioria das pessoas está caminhando na sociedade, no seu ambiente, e dizendo assim, ah, ninguém me valoriza, ninguém bate palmas para mim, ninguém me agradece. Será que você precisa disso? e alguém agradecer você, claro que é muito gostoso alguém te dar um elogio, claro que é muito gostoso você agradecer alguma coisa, claro que é muito gostoso você abraçar alguém, se você fizer isso com seu filho, por exemplo, você vai ter o retorno dele, o seu filho está num colégio, o colégio educa? Não, o colégio passa informação, ele é educando, mas a educação de moral, ética, espiritual, emocional é tua, são dos pais. Então, tem muitas pessoas, inclusive, que estão fechadas na sua casinha, nos seus quartos, né? Depressivas ou não, esperando que alguém vá lá e pegue no colo. Não, eu preciso mudar. Pare, por favor. Pare, por favor, de carregar problema dos outros nas suas costas. Pare de querer ajudar as outras pessoas emocionalmente. Em primeiro lugar, não se ajuda ninguém se a pessoa não, não pedir ajuda. Eu tive uma numa cidade de Santa Catarina, iria ser minha, pronto. E um cidadão eu, eu, eu ofereci ajuda para ele, peguei no braço dele, ofereci ajuda, ele disse não. E uma semana depois ele se suicidou. Então pare, é você. A nossa proposta nesse curso, sua mente tem poder, chama-se acordar, acordar para a vida, acordar para o prazer de viver, acordar para prosperidade financeira, para relacionamentos maravilhosos, acordar significa eu sou eu, eu assumo a responsabilidade da minha mudança, da minha caminhada, do meu sucesso e dos meus projetos, não precisa esperar por ninguém, acordar significa participar, o momento presente, futuro é história, o passado também é história. É o momento, só existe o momento presente. Onde é que está o futuro? No presente e no futuro, presente e no passado. É o momento presente. Então tenha calma, continue com a gente. Acorde para a vida, você pode isso. Você já está tendo elementos, informações para começar a participar mais ativamente do processo. Vamos acordar para a vida. Tem muita gente parada, muita gente estacionada, muita gente esperando a aposentadoria, muita gente esperando que, que o governo, que alguém faça alguma coisa. Você, não. Então a pergunta é, qual é o filme da sua vida? É romântico? Ele é de terror? Ele é leve? Ele é pesado? Ele é colorido? Ele é preto e branco? É você que escreve. Qual é o filme da sua vida? Não seja que nem um, uma galinha, né? Ou um galo. Atitudes de galinha é aquela pessoa que foca o problema. tá difícil, professor. Aquela pessoa que tem resistência. Aquela pessoa que adia soluções. É aquela pessoa que se envolve, mas não se compromete. Não. Você tem atitudes de águia. A águia tem visão. A águia tem foco. A águia transforma a visão em ação. A águia tem comprometimento, você sabe que a águia ela vive até os 70 anos de idade mas ela tem que fazer uma opção, quando ela tem 45 anos de idade, ela já está com as aças pesadas, o bico dela já não, não caça mais as presas dela já estão também muito velhas então ela tem que tomar uma decisão, ela vai para o pico mais alto da montanha sozinha, ela fica lá isolada, e ela começa a bater o, o bico dela numa rocha começa a doer e começa a sangrar até que o bico cai e ela fica lá sozinha, isolada. E as amigas águias vêm colocar comida na boca dela. O bico dela começa a crescer. Fica novo novamente. Com o bico novo, ela arranca as garras dela tchá, e dói. Ela arranca as garras e dói. E fica lá. As amigas águias trazem comidinha para ela. Isso é verdadeiro. Quando de bico novo, garras novas, ela arranca as penas velhas das asas do corpo, ela se renova. E depois que ela está com bico novo, garras novas, ela começa novos voos e vai até os 70 anos de idade. Foi assim que aconteceu comigo. 47 anos de idade eu estava lá no fundo do poço, sozinho, sozinho e sozinho e renasci. Não importa onde você estiver neste momento, como foi o seu passado, qual é o peso dele, é você, porque você é águia, você pode, você merece, você quer e a sua mente tem poder, com certeza. Eu estou mudando, você está mudando. O mundo é dinâmico, nós somos energia em evolução, então nós estamos mudando a todo momento, precisamos participar desse ciclo, eu tenho certeza que daqui para frente você vai estar num novo ciclo da sua vida. Deixa eu lhe perguntar, por que, que você investiu em sua mente tem poder? O que, que realmente te incomoda? Qual a resposta, a mudança que você precisa ter? Pegue uma agenda, um papel, escreva lá, o que mais você gosta, o que mais você admira em mim, claro, em você? Tá, aí você coloca um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantas coisas você admira em você? Isso é um anexo que você vai ter para baixar, ok? Quanto mais você admira em você, relaciona. Agora se você colocar assim, ó, eu gosto é, da minha beleza, do meu corpo. Aqui do lado, depois você coloca, eu gosto dos meus olhos, eu gosto do meu peso, eu gosto do meu talento. Ah, aqui do lado você coloca o que menos você admira em você? O que menos você gosta em você? E aí a pergunta é, qual é o teu foco? O que você mais gosta ou o que você menos gosta? E aí? Faça esse exercício. Baixe essa folha, esse anexo e faça com calma, com tranquilidade. Ah, eu já fiz em outras oportunidades. Faz outra vez. Por que, que você toma um medicamento de 8 em 8 horas? Faça outra vez, por favor. Se você puder fazer terapia 2, você e o seu marido, o seu marido e sua esposa, ou terapia 2, é maravilhoso também, porque o que, que você faz? Você pega um papel de vida ao meio, tem também para você baixar como anexo, né? o que mais gosta, o que você mais admira nele, no seu namorado, no seu filho, no seu pai, no seu marido, da pessoa que você quer conversar, o que, que você mais admira nele? Coloca aqui. Do lado de cá você coloca o que menos gosta nele, o que menos admira nele. E ele vai fazer a mesma coisa, o que mais admira em você e o que menos admira em você. E aí vocês conversam. Faça isso com quem você quer fazer, com teu filho, com teu colega, com teu esposo. Funciona, é preciso conversar. Para ver a mudança é preciso conversar. Com certeza absoluta. Eu e a minha namorada, nós conversamos todos os dias profundos, coisas profundas, para a gente não deixar que obsessores ou interferência venham macular o nosso relacionamento. É preciso mudar, é preciso conversar. Então agora, mais um exercício, por favor, papel e caneta aí, ok? Vou dar um segundo para você, papel e caneta. Vamos ver como que você está nesse momento. Estamos falando de mudança da sua autoestima. Não tem como você querer mudar, aumentar o seu poder mental, aumentar a sua percepção, a sua consciência, se você não estiver bem na sua autoestima. Então vamos lá, papel e caneta, vamos lá. Responda para mim, dê uma nota para mim de 1 a 10 sobre a sua saúde. Qual é 1 a 10 qual é a nota que você daria para a sua saúde? Se você está tomando, tá tomando um comprimido de tarja preta, dê uns dois, três, né? Você está tomando outros comprimidos, qual é a nota que você dá para você de 1 um a 10? Anotou? Vamos lá, 5, 6, 7, vamos lá. Segunda, dinheiro. Se você tiver menos do que cinco mil reais na poupança, coloque uma nota baixa. Se você não está endividada, coloque uma nota 1, um, 0 lá. Como é que você está as suas finanças? Dinheiro é preciso. É muito bom ter dinheiro. É? Amizade. Quantas amigas você tem? Cuidado, né? Eu sempre falo que 80% das suas amigas que você conta os seus problemas, elas estão dando uma risada, hein? Dê uma nota de 1 a 10 para as suas amizades. Família. Família é aquela coisa louca de você chegar em casa, você se abraça todo mundo, todo mundo se dá bem, tem as suas pequenas dificuldades, mas você ama realmente a sua Família casaria com a mesma pessoa, ou com os, meus, os pais, que estão, as pessoas que você convive, dê uma nota de 1 a 10, trabalho, você realmente se trabalha naquilo que você gosta, você ama aquilo que você trabalha, é? É, você está satisfeita ou está impaciente, dê uma nota de 1 a 10, ok? Então lá, você some a nota da saúde, finanças, amizade, família e trabalho, somou, multiplique por 2. Somou, multiplique por dois. Então vamos ver, se você colocou lá, são cinco notas, se deu lá, por exemplo, sessenta, é, é, multiplique por dois. É, Olha lá, multiplique. O percentual é o percentual da sua autoestima. É, é o percentual da sua autoestima. Então você tem cinco notas. Se você deu 10 para tudo... Você tem 50, 50 multiplicado por 2 dá 100, então a tua autoestima está 100%. Eu nunca encontrei alguém de 100%. Se você, na soma das 5 notas, você teve lá 35, por exemplo, vezes 2, 70%, a sua autoestima está em 70%. Se você tirou menos de 50, vá procurar um psiquiatra. Como é que está a sua autoestima? Como está você? Se alimente todos os dias, querida. Vai, meu amigo. Se alimente todos os dias, fazendo os exercícios. Esses exercícios tão simples que vão te dar um poder ilimitado. Como eu falei, não tem medicamento que vai te dar um poder ilimitado. É você. Está tudo dentro de você. Ouça isso duas, três vezes mas coloque em prática que você vai com certeza brilhar daqui para frente. Né? Porque nós precisamos com certeza brilhar, precisamos. Né? E aí aumentando a nossa autoestima, vai, as pessoas que estão ao nosso redor vão, vão ficar de bem com a vida, porque tudo é energia, tudo é contato de luz. E aí com certeza as coisas vão melhorar para você, porque você pode, você merece, e o nosso mantra, eu me aceito, eu posso, eu quero, e a minha mente tem poder. Dentro da nossa proposta desse modo de trabalhar crenças, uma faxina interior, estamos falando de mudança. É muito importante compreendermos a necessidade de que precisamos participar e viver novos ciclos. Mudança, eu estou mudando. O que, é que você tem que mudar, eu não sei. É você. Abaixe os anexos e faça o seu levantamento. Tome consciência disso. Eu preciso ir com calma, lentamente. As mudanças vão acontecer à medida que você vai tomando consciência. Às vezes mais tempo, às vezes menos tempo. Mas a maioria das pessoas estão é, indecisas, estão de braços cruzados emocionalmente, tristes, levando a vida à barriga, para frente e sem saber qual vai ser o futuro. Falta de coragem de mudança. Você não, porque a sua mente tem poder e ela vai buscar as soluções que você precisa com certeza. Então é preciso se reinventar, reinventar a todo momento. É fácil? Não. Não, porque é muito mais fácil ficar de braços cruzados e jogar a culpa no outro. Mas você não, é preciso reinventar, é preciso se recriar. É preciso pintar uma vida diferente. Então, deixa eu te fazer mais algumas perguntas. Você se sente importante como está, com, a, com o que está fazendo no trabalho na vida pessoal? Você está fazendo a diferença naquilo que você está fazendo? Uma terceira pergunta. Você trabalha com pessoas que gostam e o sentimento é recíproco? Sim ou não? É para meditar. Francamente, você está se divertindo naquilo que você faz? Sim ou não? O seu trabalho é uma fonte de aprendizagem? Ou você está fazendo por fazer, por necessidade? Sua vida está harmoniosa, está em equilíbrio? É só para você meditar um pouco. Então eu preciso mudar com certeza. Você vai baixar como anexo essa folha, porque é extremamente importante, eu, eu coloco como a roda da vida, a roda da mudança. Então aqui eu tenho a roda, e eu tenho aqui família, vida profissional, vida financeira, relacionamentos, saúde, energia pessoal, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e lazer. Você vai dar uma nota de 0, 25, 50, 75 ou 100% para a sua família aqui, entendeu? Como está a sua família? Então você que vai pegar uma caneta e vai fazer um risco, como está a sua família, como eu estou mostrando na tela, você vai fazer um risco. Eu colocaria aqui, você pode colocar em 25% ou pode colocar em 100%. Ok, Na vida profissional, você é aquilo que você gostaria de ser na sua carreira profissional? Não, não é, eu gostaria de ser outra pessoa, eu gostaria de uma outra profissão. Então, profissionalmente, qual é o percentual que você daria para você? A outra, relacionamentos. Você tem amigas? Você tem amigos que você pode confiar? Você se dá bem? Você participa de uma comunidade, por exemplo? Coloque um X para você também, né? Saúde e energia pessoal. Você caminha, você se cuida, você faz academia, você toma muita água, faz os exercícios que nós estamos propondo. Deu uma nota para você, eu coloquei aqui. A outra, que que é? Desenvolvimento pessoal. Qual é o livro que você está lendo? Além do nosso curso, Sua Mente Tem Poder. Que outros cursos você está fazendo? Você está fazendo na universidade? Ah, já estou velha. Não está. Você está se cuidando no seu autoconhecimento? Então, dê uma nota para você lá. Espiritualidade não é religião. Vai no teu culto, vai na tua igreja. Mas a espiritualidade são atitudes dentro das, das leis universais e morais que nós sabemos. É, participa da comunidade. É, claro, pode rezar, pode orar, mas você é honesto ou não é. Qual, qual é o valor que você daria para a espiritualidade aqui? 25%, 50% ou 100%? né? E o, o, a questão do lazer. Você vai no cinema? Você vai numa praia uma ou duas vezes por ano? Você, enfim, vai num teatro ou vai num show artístico que você gosta, dê uma nota, uma nota para você, por favor. Né? Então, dê uma nota para você. Aí depois que dar todas as notas, né? família, vida profissional, situação financeira, relacionamento, saúde, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e lazer. Você fez um X, como eu fiz ali agora. Aí você pega a caneta e você faz um risco unindo todos eles, como eu estou mostrando na tela ali. Ó. Vamos lá, faz lá. Vai, fez o primeiro risco, vai riscando, vai unindo todos eles. Sem tirar a caneta do papel. Vai lá, vai unindo. Vai unindo todos eles. Ok? Beleza. Agora deixa eu te de, de, de colocar a seguinte situação. Imagine que essa figura... Seja os quatro pneus do teu carro da vida. Como é que a tua vida é? Aos trancos e barranco? E aí? E aí? Como é que está rodando a tua vida? E aí? E a outra pergunta é, onde que você tem que melhorar rapidamente? Veja bem, nesse caso, se a pessoa tem que melhorar aqui na saúde, ela traz isso aqui para cá, opa, já não fica mais tão feio, né? Ok? Ou para lá. Então, aonde que você tem que melhorar? É na parte financeira? É na parte social? É na parte de profissional? É na parte espiritual? Aonde? Faça esse reflexo. É com você. É com você. Então, o problema nós temos. Você está endividado? Implementa o controle. Você está com problema, por exemplo, de marido, esposa, tal, etc. Marque uma conversa com o um psicólogo entre vocês ansiedade, vamos lá, faz exercícios, e, aí, e por aí afora. Entendeu? Então, essa folha você pode baixar também. Eu estou falando tudo isso porque para você turbinar a tua mente, para a tua mente ter poder, ela tem que estar tá tranquila, entrar, entrar em paz. Mas, professor Antônio, é difícil estar tá tudo em paz, eu sei que, eu sei que é, mas é possível. O pior é às vezes você continuar na vida medindo o que você tem. Mude. O que, que você tem que mudar? É com você. É com você. Tenha calma. Pense um pouco. Ah, eu quero buscar soluções para os problemas que eu tenho. Estão dentro de você. Quando você vai no psicólogo, no terapeuta, no parapsicólogo, no meu consultório, eu simplesmente fico ouvindo você falar. E o fato de você expor os seus problemas... As soluções elas vêm, porque lá é o momento de você estar calma, tranquila. E você vai sair em paz. Depois é manter isso. Eu sou mestre em reiki, a gente trabalha no reiki para isso também. Fazendo os exercícios, que eu estou propondo simples exercícios, não existe mágica. Você será uma outra pessoa com certeza absoluta. E lembre-se do nosso mantra no nosso coração. Eu me aceito, isso significa parar de brigar com você, eu me aceito, eu quero, opa, eu quero, eu posso, opa, e a minha mente tem poder.